E a ex-presidente Dilma Rousseff usou as redes sociais para condenar a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais. Por meio do Twitter, ela disse A própria PM está filmando e exibindo a sua ação truculenta contra os moradores do quilombo Campo Grande, em Minas. Isso significa, literalmente, um ato de guerra híbrida e ação fascista. Poucos minutos após a publicação, o perfil oficial da Polícia Militar de Minas Gerais respondeu a ex-chefe do executivo. Não conseguimos entender o que a senhora quis dizer, rebateu a PM. Apesar da resposta curta, a menção repercutiu de imediato. Afinal, Dilma ganhou a fama de ser uma presidente dos discursos confusos. Estocar vento, humanidade mais humana, saudar a mandioca, colocar meta, deixar a meta aberta, atingir a meta e dobrar a meta... Não faltam exemplos dos pronunciamentos embaralhados da Dilma. Após a mensagem dela, várias pessoas comentaram Ninguém entende, como é o caso do deputado Cabo Júnior Amaral, que você vê aí na tela nesse momento. E aí, Augusto? Até que enfim, né? Até que enfim, confessaram que não entende, porque isso aí é o <risos> é. que eu digo há muito tempo, e conversava com amigos meus, você entende o que a Dilma diz? E eu vi aquele tipo de resposta... Não, você sabe que ela, ela conversando sozinha no gabinete, ela fica mais à vontade, ela fala, não é possível, não. as frases não se completam, ela não diz coisa com coisa, ela usa a palavra com outro significado, né? é um tipo de disfunção que eu não conheço outra, né? parecida, não sei, eu até, eu, eu tenho sempre aquele plano já revelado aqui, mas eu preciso fazer essa experiência de botar uma professora, um alguém que entende dessa linguagem de libras, para explicar para a gente enquanto a Dilma fala, não o que a Dilma fala, mas o que diz a tradutora de, livros, de libras que aparece no cantinho da tela. Imagina ter esse emprego no governo da Dilma? Porque eu não entendia nada e dizia que não entendia, mas a menina alguma coisa falava. A Dilma dizendo, por exemplo, que vê uma criança, atrás de uma criança, ela vê sempre um cachorro, oculto. Ela se pega, um Jânio Quadros, num debate, e ele fala: queria saber se também tem divisão de classes lá. A senhora vê vira-lata atrás de granfina, ou vê um, um fox teredo um morro. Uma coisa desse tipo: tamanha é a imbecilidade da Dilma Rousseff, que já foi julgada pelo povo mineiro. Tem mistérios que eu vou morrer com eles, né? sem esclarecer como é que o Brasil sobreviveu a Dilma cinco anos e como é que aquela turma ria da piadinha. Beijo aí.